Estamos voltando ao vivo! Mentira! Está gravado! Aqui da BR-324, o local mais animado de Salvador hoje! Porra, velho! Que, que lugar lindo, velho! massa, velho! Olha a paisagem! Porra! Que negócio... Porra, porreta, porra. porra, eu adoro essa parte da cidade, é, da cidade não, da estrada, ah, que susto, quando eu penso em, em, em viajar, pegar estrada, eu, eu lembro disso aqui, ó. BR, Trânsito, trânsito não, trânsito morto 60 Vamos segurar, que deve ter fiscalização eletrônica Isso aqui, as casinhas no meio do mato Posto fiscal Vamos ficar de novo, hein? A galera, lembre que aqui é 60, pelo amor de Deus tenho lembranças desse posto uma vez, estava voltando de São Sebastião do Passé, eu e mais quatro amigos no carro. Foi quatro? Ah, sim, eu e mais quatro. E aí, em algum momento na estrada, a gente passou por um buraco e esse tombo acabou... Soltando a mangueira do radiador. O que ocorreu? A água desceu. E. A refrigeração do carro, né? Ups, saco. Velho. Pensei que queimou o cabeçote. Queimou o cabeçote do carro. E aí foi a merda. <risos> Peraí, o dele é sacana. Motoqueiro Romão. Olá, São Francisco do Conde. Ele vai na apueda da porra, velho. vermelha. O que? Alguma indústria aqui fazendo criptoneta? Ah, é cerâmica, aquela fumaça. Vermelha. café, um National Guys Unijal Nativa Fertilizantes. Já aí também chegava aqui, vendo Não se perdeu tanto senão. Meus queridos motofumadores, isso aqui era é, que você está vendo também. Eita buraqueira! Dá um abraço aí minha galerinha! Estevam! Tinha esquecido do Evandro de um vídeo aí que eu falei, eu mandei um salve pra galera da porra, Esqueci esquecido do Evandro, porra! Foi mal Evandro! e só pra você! Porra! tamanho disso? Caralho! Montanha russa? Montanha russa? Montanha russa ali? Ah, tá vindo porra nenhuma. Né? Da porra no Essa porra na vida. Essa porra não vida, não vê porra nenhuma. Olha eu! Nada! montanha hossa. montanha perto. Eu pego na roda, na roda. Boa. Já Vai de raxa batica aqui. Te viu? Já ir na frente não, vai de novo. Morreu agora. Morreu agora sozinha. Morreu sozinha agora. Aí vai matando. É. No vídeo novo. Achando? Entrou, entrou água na. na vela, no cachimbo da vela. Taca, cara de água no cachimbo. Chega lá, vou dar uma limpada. Ai, o batendo no joelho agora aqui, deu papo eu acho isso porque para começar depois que ela lavei a moto Não vou mentir, não. Tô com medo de largar da TZM largar a mão. Ainda tá bem que a gente já. Já detectou o problema. sabe o que é: se parar aqui, puxa o kit. Solta a vela. Limpa. Coloca no lugar, já foi. <risos> Welcome to Candeias. Borboleta aqui, né? Oh, que coisa gostosa, mamãe! Já tá essa reta! Essa rodoviária é estadual a 500 metros hum, Barricada, a gente vai ter que entrar Uma coisa que eu tava refletindo até conversando com os colegas é sobre corrupção com policiais Porque é mais fácil corromper um policial militar do que um rodoviário ou um federal Um federal é pior ainda e um dos pontos é o salário, o que acontece, o pessoal militar ganha pouco, ganha muito pouco, o, o, o risco que ele corre é altíssimo comparado ao que ganha, não é proporcional. Já o rodoviário, que é mais difícil de você corromper. É bem é muito melhor que um militar já um federal ganha muito melhor é um salário modelo e assim é visto como incorrompível é não sei se é essa palavra incorrompível é acho que sim né? se tiver errado alguém me corrija por favor então assim, se melhorarmos os salários, consequentemente, vamos ter policiais mais satisfeitos, que não vão precisar se corromper por besteira. Faz sentido. Não? E a questão não é caráter, a questão é, é uma série de fatores que esse contentamento do cara. E chegamos! Uh! Chegamos em Candeias. Daqui pra Madre de Deus é um pulo agora. Foi a viagem gostosa daqui, não é uma viagem no meio do mato. Só areia, areia, areia grama baixa areia areia areia grama baixa areia areia areia grama alta i i remember vai continuar direto olha essa conta, olha essa conta, olha essa conta, olha essa conta, tá ligado não? tá ligado não? tira a bota, bota, tira tira a bota, dentro e sai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Entra seco, sai molhado, porra! ontem Cheguei em casa, foi umas 3 da manhã, tava, combinado com galera, porra, catinca, não, tá mesmo. Cheguei 3 da manhã, fui dormir 5 e meia da manhã, e aí nem nenhum mecânico me acordando lá, 8 horas da manhã, rapaz, jovem, acho que entra aqui, né, Não, não, não, desce Faça rodoviária Conhece, né? Conhece Não viu porra nenhuma Ah, tem que contornar Beleza Certo Vai guiando Vai guiando que você conhece Lembra desse viaduto? de rango. poder nem bater um feijão, já aí agora de um suco de frutas Raul é. ah, Bonito tomou um suco de maracujá Maracujá Tomei no cu Maracujá, que desgrama Ah, passou, todo mundo passou bem day No buraco pra galera ver onde é que tá ruim. Olha que trezentas, que roda laranja. Ó, deu uma engasgada agora aqui. se pousou aí vai ser... vai ser uma onda não é bom nem cortar deixa ele ir vai a 80, ele também, então não tem necessidade